Olá, nós somos do Núcleo Pro Acesso, Núcleo de Ensino, Pesquisa e Projeto em Arquitetura e Desenho Universal. Manda bem, é Regina Coen, eu sou arquiteta, é, trabalho também com acessibilidade junto com a Cristiane no Núcleo Pro Acesso da UFRJ. É, eu sou Cristiane Duarte, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. E nós temos é, trabalhado com esse núcleo há mais de 20 anos, dedicados à acessibilidade, não só na UFRJ, mas no mundo como um todo. Né? E o núcleo, tem uma, além de ser pioneiro, tem uma atuação, aquele tripé, é, graduação, ensino e extensão. E a gente tem conseguido buscar, a gente já teve vários projetos de pesquisa, para outras ações dentro da área de extensão. Várias teses de mestrado e doutorado defendidas na área de acessibilidade. Conseguimos criar ciência e tecnologia no momento, numa área em que geralmente as pessoas trabalhavam apenas com aspectos assistencialistas. E é, o interessante é que nós fomos a primeira faculdade de arquitetura a implementar uma disciplina de acessibilidade. Nós um prêmio na Dinamarca e fomos reconhecidas antes no exterior. E hoje, é, fruto do nosso trabalho, a gente já é reconhecida no exterior e no Brasil também. Temos trabalhado também com reabilitação de espaços públicos urbanos para a inclusão e também com escolas acessíveis. Temos o um projeto de, de... É... É... brinquedos acessíveis em praças públicas. Enfim, nós trabalhamos com acessibilidade e em várias áreas é... que promovem a inclusão. Bom, e atualmente, é, em função de tudo que é, está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, nós estamos completamente envolvidas em um guia de acessibilidade. Na verdade, é um aplicativo de um guia de acessibilidade no Rio de Janeiro que a gente quer estender para todo o Brasil. É, dá uma baixada nesse guia. É, guia de acessibilidade para o acesso. Está disponível para Android e iOS.